dúvida que eu recebo muito aqui no estúdio é em relação a fiz o seu curso me profissionalizei e aí o que eu devo fazer existem três maneiras que você pode estar colocando o seu curso em prática desenvolvendo né o seu a sua profissão a primeira maneira é você abrir o seu próprio espaço. Você abrindo o seu próprio espaço, você pode abrir ou com sociedade ou parceria com alguém, ou você pode ter um patrocínio, né? Ou você abrir por conta própria mesmo. Só que você abrindo o seu espaço, você tem que ter na sua mente que você vai ter os custos fixos, que é o que? A luz, o aluguel, o condomínio, o secretário. Independente de você estar atendendo. Ou não, você vai ter aqueles custos Mais os custos variáveis Que é o material, né? E toda a parte de marketing também Que é importante a gente colocar nesses custos variáveis existe a segunda maneira que você pode estar tá fazendo parcerias que é o que eu normalmente indico para os meus alunos fazer parceria com clínica ou salão de estética onde você pode ir lá conversar com a dona do local oferecer o seu serviço e aí vocês trabalharem com percentual lá você vai ter apenas o seu custo variável ou seja você só vai atender se você tiver trabalhando você só vai estar tá gastando se você tiver trabalhando você só vai receber se vocês trabalharem com percentual lá você vai ter apenas o seu custo variável ou seja você só vai atender se você estiver trabalhando, você só vai estar tá gastando se você estiver trabalhando, você só vai receber se você estiver trabalhando, sem contar que você não vai precisar estar tá pagando aqueles custos fixos que eu falei anteriormente, né? e quando você vai lá e oferece o seu trabalho para uma clínica, para um salão que já tem já uma rotatividade, também é muito mais fácil de você estar tá ali mostrando o seu serviço e aumentando a sua clientela mais rápida. A terceira dica é o que tem hoje com muita facilidade, que na minha época, 12 anos atrás, quando eu trabalhava como autônoma, não existia, que é a sublocação de horários. Você pode sublocar aquele horário numa clínica, onde o local já tem a recepção, onde o local já tem a marca, já tem tudo pronto. É só você ir lá e marcar com o seu cliente. Lá você também só vai gastar com os custos variáveis. Então você só vai gastar se você estiver atendendo sem ter nenhum compromisso de aluguel, condomínio, com os custos fixos. Gente, é muito importante você definir como que você quer agir Porque tudo isso vai definir os seus passos lá na frente O seu sucesso, ele depende também da sua atitude É importante você fazer o curso, colocar em prática e se divulgar, tá bom? Um grande beijo!